A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez estou aqui gravando este vídeo, este estudo, e neste, neste vídeo aqui, neste áudio, eu gostaria de falar de 2 Tessalonicenses, porque eu percebo que muitas pessoas fazem confusão neste texto, o que, que ele está dizendo, né? E aqui eu quero trazer sobre a palavra apostasia. O que, é que significa apostasia no texto de 2 Tessalonicenses. Então vamos ler o texto. se Quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, nós vos rogamos, irmãos, que não vos demovais facilmente de vosso modo de pensar, e não vos perturbeis nem por espírito, nem por palavra, nem por epístola, como se fosse nossa, no sentido de que o dia do Senhor chegara. Ninguém de modo engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de se assentar no santuário de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Não vos recordais que vos dizia essas coisas quanto ainda estava convosco, e agora vós sabeis que o que detém, o que o detém a fim de que seja revelado a seu tempo. Porque já está em ação o ministério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor matará com sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Então esse texto aqui, é principalmente aqui no versículo... No versículo 3, né? Ninguém de modo algum engane. Engane a voz. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Então tem muita gente confundindo essa apostasia aqui com é, afastamento da fé. E... para começar, a gente tem que entender... O que que significa a palavra apostasia? para tentar entender esse texto melhor. Então, o que que acontece? A palavra apostasia, ela é uma palavra que não é do idioma português. Ela é uma palavra do idioma grego. E essa palavra, ela não tem tradução. É, no nosso idioma não tem como traduzir Então o que, é que os editores da, da, das bíblias fizeram? Eles pegaram essa palavra do grego E trouxeram ela para, é, para o português, para o Brasil Então como que eles chegaram a, a, a, a descobrir que a apostasia era afastamento? Eles, eles tiveram que ler o texto e interpretar o, é, é, o que aquela palavra significava. Então eles chegaram à conclusão que a palavra apostasia ela significa afastamento. Então, para entender melhor, é, Afastamento de quê? Então, para entender melhor, você tem que pegar essa palavra apostasia e você tem que acrescentar ela a algum contexto para entender por quê que. Que. para que ela serve. Né? Por exemplo, eu vou, se eu colocar lá assim, apostasia, não vai ter sentido nenhum. Então você tem que colocar a palavra apostasia e depois é o, o, o, o restante. Né? Então o que, é que acontece? Existem algum, alguns textos na Bíblia que falam de dois tipos de apostasia. Tem a apostasia espiritual e tem a apostasia física. Tem alguns textos que a apostasia é fala, tem um texto, na verdade é um texto que fala sobre a apostasia espiritual. E todo mundo pega esse texto e usa todos os outros textos que tem a apostasia para falar de apostasia espiritual. Mas na verdade não é isso. Eu vou ler aqui, para vocês entenderem melhor, 1 Timóteo 4.1, que é onde eles pegam esse texto, e todas as palavras que tem apostasia, eles é, usam para afastamento espiritual. Diz assim, ó, 1 Timóteo 4.1, mas o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns Apostatarão da fé Escutando espíritos enganadores e doutrinas de demônio Então as pessoas leem esse texto aqui ó, Apostatarão da fé E todas as outras passagens que tem apostasia As pessoas interpretam como afastamento da fé Se você virar na rua, na igreja e falar assim Apostasia, todo mundo vai pensar Apostasia Afastamento da fé Não é bem assim Existem alguns textos E eu vou falar aqui Que falam Sobre apostasia Você vê aqui Que nesse texto que eu acabei de ler Que Paulo ele fala da palavra E ele acrescenta o que Depois, pra, pra ficar entendido Porque se pô só apostasia sozinho Não vai entender Então Paulo ele falou Apostatarão da fé ou seja, é muito se afastarão da fé. Isso que ele quis dizer. Tem mais dois textos aqui que falam sobre apostasia, afastamento espiritual. Um é Hebreus 3:12, diz assim: "Vede, irmãos, que não haja em nenhum de vós um coração mau, incrédulo, um que vos a parte do Deus vivo. A parte do Deus vivo, ou seja, afastamento espiritual. É, o outro texto está em Lucas 8,13. Diz assim: aqueles de, so, aqueles de sobre a rocha são os que tendo ouvido recebe com alegria a palavra, mas esses não têm raiz e creem e creem por algum tempo, mas na hora da prova desistem. Então esse desistem aqui é, significa é, afastamento. Porque aqui ó, quando eles foram, é, eles quando eles foram né, os editores foram é, fazer o, a tradução. Eles escreveram. Igual aqui em Lucas 8.3 eles escreveram. Desiste. Lá em Hebreus 3.12 eles escreveram a parte. Só que quando você vai para o grego. É uma palavra só. É uma palavra só. E aqui no português. Escreveram outras palavras. Né? Aqui foram... Três palavras, apostatarão, parte e desistem. Só que quando você pega essas três palavras que colocaram aqui no português e vai para o grego, as três lá estão falando a mesma palavra. No caso, lá está falando episteme, que é o mesmo que apostasia. Então, esses três exemplos que eu dei, esses são... Exemplos de abandono da fé, afastamento da fé. Agora eu vou dar um exemplo falando de é, afastamento físico, que é mudança de local. Né? Primeiro eu vou abrir em Lucas 2,37. E agora era uma viúva de 84 anos. Ela não se afastava do templo, servindo de dia e de noite, com Jesus e orações. Note aqui que a palavra está escrito é afastava. Mais uma tradução por português, mas que quando você volta para o grego é episteme, que é a mesma coisa que a apostasia. Agora eu vou ler Lucas 4, 13. Quando o diabo deu por concluído todo tipo de tentação, afastou-se de Jesus até o um momento oportuno. Aqui a palavra usada foi afastou-se. Quando você vai para o grego, episteme, que é o mesmo que apostasia. Agora eu vou ler Atos 15, 38. Mas Paulo insistia em que não deviam levar consigo aquele que se afastara deles, desde a panfilha e não fora com eles ao trabalho. E não fora com eles ao trabalho. Né? Aqui fala aquele que se afastara. Mais um afastamento físico. Tudo isso é apostasia. Eu estou mostrando para vocês que, quando falar apostasia, tem que, tem que interpretar. Apostasia de quê? É apostasia espiritual ou é apostasia física? Então, quando alguém virar para vocês falar assim, Ah, apostasia, apostasia de quê? Entendeu? Tem que explicar o porquê. Atos 19, 9 diz assim, Mas como alguns se tornavam desobedientes... Falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, ou seja, afastando deles, separou os discípulos, discutindo todos os dias na escola de um homem chamado Tirano. Mais uma vez aqui, falando de apostasia. Essa palavra aqui, afastando-se deles, também significa apostasia. E eu vou ler mais um versículo aqui fala também de afastamento físico que está em 2 Coríntios capítulo 12 versículo 8 que diz assim acerca disso três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim espinho na carne mais uma vez falando de afastamento físico então por que, que eu estou falando isso? Para vocês entenderem que a palavra apostasia, ela significa afastamento. Não significa afastamento da fé, ou afastamento disso ou daquilo. não. A palavra apostasia, ela significa afastamento. E aí depois você encaixa, afastamento de alguma coisa. Então, no caso de 2 Tessalonicenses, eles estão falando... Sobre outro tipo de afastamento. Agora eu vou explicar que afastamento é esse. Então, vamos ler aqui é, a partir do verso 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Que diz assim. Ninguém de, modo, ninguém de nenhum modo engane a vós, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Venha o afastamento.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 quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém a fim de que seja revelado a seu tempo. Ou seja, Paulo estava falando aqui que alguma coisa estava detendo o, o anticristo, né? o filho da perdição. Alguma coisa estava detendo. E aí, você pode é, entender aqui que tá é, que o que ele está falando. Vós sabeis que o que o detém, a fim de que seja revelado. Ou seja, para que o iníquo, o homem da perdição, seja revelado, esta coisa que o detém precisa ser tirado, precisa ser afastado. E aí no 7, porque já está em ação o, ministério, o mistério da iniquidade. Somente há um que agora resiste até que do meia seja tirado. Então, o que que resiste? O que que impede que o anticristo seja revelado? Aí você vai para o oito. Então, será revelado o iníquo, quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ou seja, nós podemos concluir que o que está detendo o, o iníquo, né, o anticristo, é a igreja juntamente com o Espírito Santo. Então, o verso 3, que fala de apostasia, está falando, né? Porque não será assim. Sem que antes venha a apostasia. Sem que antes venha o afastamento. E aí sim, depois que houver o afastamento, que neste caso aqui é arrebatamento, aí sim vai manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Então eu espero que nesse estudo, amados irmãos e irmãs, que caia por terra esse assunto de apostasia, que vocês compreendam que apostasia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8, a palavra apostasia aqui significa afastamento. Afastamento de quem? Da igreja, juntamente com o Espírito Santo. Aí sim vai manifestar o homem do pecado, o anticristo. Primeiro o arrebatamento acontece, depois manifesta o homem do pecado. Aí sim ele vai ser revelado. Então apostasia significa afastamento. Vocês viram lá, eu dei exemplos. Alguns textos falam de, eu vou deixar na descrição, textos que falam de afastamento espiritual e os textos que falam de é, afastamento físico. Neste caso aqui, segundo o Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 a 8, a palavra apostasia significa afastamento físico, arrebatamento. Tá ok? Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus. Amém.